Nessa aula sobre modelos de distribuição, vou falar um pouco sobre três dos modelos mais usados em análise granulométrica. Farei uma introdução ao conteúdo e falarei sobre os modelos GGS, RRB e sigmoide. Numa análise granulométrica de um dado particulado, é de interesse que seja possível ajustar os dados experimentais da distribuição granulométrica do material a uma função analítica, de modo que se tenha uma equação que auxilie na predição de dados dessa distribuição, mais especificamente, o diâmetro da partícula e a fração passante de material. É muito mais fácil analisar o comportamento dos tamanhos de um particulado com base em funções analíticas do que usando diretamente os dados experimentais. E essas funções são obtidas de modelos estatístico-matemáticos encontrados na literatura. Na prática, são equações empíricas e alguns desses modelos possibilitam, inclusive, estimar o diâmetro médio das partículas. Para esse vídeo em especial, Trarei três modelos a dois parâmetros que normalmente têm bons ajustes às distribuições granulométricas e que podem ser facilmente linearizados e que, portanto, dão as opções de fazer análise não linear ou linear. Na descrição desse vídeo tem um link que direciona para a playlist de modelos de distribuição e lá há dois vídeos que mostram como é feita a linearização dos modelos GGS e RRB. Então, para quem tiver interesse, basta acessar o link. O modelo GGS das iniciais dos autores Gates, Gaund e Schumann, é dado pela equação 1, em que x é a fração passante de material, é o diâmetro médio da partícula para essa fração correspondente, e k e m são parâmetros do modelo e são obtidos no ajuste do modelo para os dados da análise granulométrica. O valor de k representa o diâmetro médio de partícula correspondente à fração passante de 100%, ou seja, corresponde às partículas com diâmetros menores que k. E também podem ser denotados por d100. Então, o subíndice numérico de d é uma forma de indicar qual a fração passante para o diâmetro considerado. Nesse caso, 100% ou xp igual a 1. E pela equação 1, fica fácil visualizar que quando d for igual a k, a gente vai ter x igual a 1. Já que teremos 1 elevado à potência m, em que a resposta será sempre 1, independente desse valor de m. Já o valor de m é um valor adimensional que não tem significado estatístico. Ele é um valor obtido do ajuste que está relacionado com as características de uniformidade do material. A equação do modelo pode ser linearizada, de modo que m será a inclinação da equação linearizada. Então, do ajuste linear, conheceremos o valor de m e do coeficiente b, que é todo esse termo aqui. Igualando esse termo ao valor de b, encontramos o valor de k. Para fazer o ajuste, nós teremos uma coluna representando o diâmetro médio das partículas e outra coluna representando a fração passante. E a gente precisa converter os dados de d e de x em log de d e log de x. Para esse modelo, a equação 3 pode ser usada como opção de cálculo do diâmetro médio das partículas. Porém, essa equação tem validade apenas quando m for maior do que 1. Já o modelo RRB é dado pela equação 4. As definições de x e de d são as mesmas das usadas no modelo GGS, porém aqui temos os parâmetros de ajuste do modelo d' e n, que são diferentes. Aqui, d' representa o diâmetro correspondente à fração passante de 63,2% da massa de partículas, ou seja, corresponde às partículas menores que o diâmetro d'. Né? Usando o subíndice numérico, a gente teria d' 63,2. Enquanto que n é o parâmetro relacionado às características de uniformidade do material e é obtido do ajuste do modelo. Pela equação 4, fica fácil também entender que quando d é igual a d', a gente vai ter x igual a 0,632, ou 63,2%. O modelo linearizado tem o formato da equação 5, em que a inclinação da equação é dada por n. Da mesma forma que para o modelo GGS, obtendo o valor de n pelo ajuste linear, e conhecendo o coeficiente b, encontramos o valor de d'. Aqui, nesse caso, a gente precisa converter d em log neperiano de d e x em log neperiano do log neperiano de 1 sobre 1 menos x. Esse modelo também permite estimar o diâmetro médio da amostra particulada, que é dado pela equação 6, porém, essa equação é válida apenas quando n for maior que 1. Para usar essa equação, além de conhecer o valor d', precisamos usar a função γ para estimar o valor de x. Não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo em como se obtém esse valor de x, porque no vídeo em que eu mostro como lineariza a equação do modelo RRB, eu mostro como determina esse valor. Mas é importante não confundir o valor de x da função γ com a variável x da fração passante. São parâmetros diferentes. Por fim, o modelo SIGMOD é dado pela equação 7. Mais uma vez, x é a fração passante de material e d é o diâmetro médio das partículas para um dado valor de x. Para esse modelo, d50 e p são os parâmetros obtidos pelo ajuste dos dados. De modo similar, d50 representa o diâmetro de partícula correspondente à fração ponderal igual a 50% da massa de partículas, ou seja, x igual a 0,5. Esse diâmetro corresponde ao diâmetro das partículas menores que D50, enquanto que o parâmetro empírico P está relacionado com as características de uniformidade do material. Se D for igual a D50, o denominador dessa equação será igual a 2 e a fração passante será igual a 0,5. Ao linearizar a equação do modelo sigmoide, obtemos a equação 8, em que aqui P é a inclinação da reta gerada por essa equação. Sabendo o valor de B, Conhecendo o valor de p, determinamos d50. Assim como os demais modelos, a gente precisa converter d e x em log de d e log de 1 menos x sobre x, que são as variáveis obtidas através da linearização do modelo. Mas diferente dos modelos GGS e RRB, observe que o comportamento da reta para o modelo sigmoide é dado para uma inclinação negativa. Em geral, esse modelo se ajusta muito bem aos dados de particulados mas ele tem o um inconveniente de não possuir uma equação para estimar o diâmetro médio das partículas, diferente dos modelos GGS e RRB, como já vimos. E aqui finalizamos o vídeo.